Não só agora, lugar mais que nós estamos aqui com mais um vídeo, gente. E hoje, The Joy of Creation, a parte 2, onde nós já vencemos com o Fred. Conseguimos, né? E olha o que eu falei que eu não ia. Bom, gente, agora a gente vai tentar com o Bunny. É, como vocês sabem, é, eu vou tentar pegar os itens, mas não é confirmado, porque o jogo ainda não tá pronto e tal. Mas, se você não viu, olha aí a parte 1, eu vou deixar o link em algum lugar aí na descrição, provavelmente. Mas bora. Queimado. Uh, ele foi queimado. Oh my god! <risos> Ai meu Deus. Tá bora. Oxi! Como assim? Gente, pra virar a lanterna é diferente nesse modo. É clicando. Olha lá. Que Nossa! Oi, gente. Ok. O Bonnie tá em algum lugar aqui. Ou será que é ele? Ah, eu chamo. um. Se eu não me engano, o Bonnie é injustamente mais rápido que a gente, pelo que me falaram. Mas acho que não, sei lá. Será? Ai, que... Esse mapa é complicado <risos> Então ele Ai meu deus! O oh, Bonnie! Bonnie! Bonnie! Bonnie! Bonnie! <risos> Ai! Ai meu deus, que socorro! Ah! Ai. Olha, não dá não gente Morri, morri, morri. Morri. Morri. Morri. Morri. Parece que o Bonnie é lento em curva. Vai. Vamos continuar. Tem nada aqui. Ah. O foda é que os itens, sei lá, eles brilham, só que muito parecido com a cor do ambiente, então. Bonnie. Vamos ser amigos. Ele está aqui do lado. Achei. Bonnie tá ali. Ou oh, menos estava. Bom, achamos três, né? Vamos ver. Hum. Já passei aqui umas 15 vezes. Gente, vocês não sabem como eu tô esperando o Outlast 2. Vocês não sabem. Estou caminhando No bosque Bonnie Tá ali o Bonnie Meu Deus, ele tá perto. Ui, ele tá vindo pra cá. Ah, ele escuta o som. Corre. Aí, gente, eu sou ruim em achar coisa. Sou muito ruim. Bora, vamos aqui. Ah. Achei mais um. Ai, ai, ai, ai Socorro Acho que tamo, faltava, faltava só um né Mas acho que a gente não vai achar Eu me perco nesses mapas assim, fico andando em círculo Eu provavelmente já passei pelo mesmo lugar várias, várias vezes Ei, meu Deus Bonnie. Aqui tem mais um. Isso aí, é tem, não é? é? Faltava um ou a gente acabou? Acho que falta um. Será que a gente acabou? A bone tá perto. Gente. Gente. Porra. Porra. Porra. Me deu um soco na cara... Bom gente, então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Realmente, tentei mais algumas vezes, mas... Tá, é difícil. Um minuto é muito pouco tempo, sei lá. Acho que eles colocaram isso só pra ter um objetivinho assim, de brinques. Mas, espero que vocês tenham gostado. Tem like, favorito, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. É... No próximo a gente vai fazer com a Tica que eu não sei nada dela ainda e nem do Fox. Mas espero que vocês tenham gostado. Quem sabe quando os caras trouxerem atualizações, eu mostro. Mas, então até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou.